Nós hoje vamos pegar num espelho e vamos levar para lá para fora, por isso se vocês quiserem ideias de fotos e também dicas de fotos, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que eu fiz foi levar o meu espelho para o exterior, neste caso foi para o meu jardim. Como suporte para o meu espelho eu utilizei coisas que estavam à minha volta, por isso troncos de árvores, chão, parede. Não se limitem por causa disso porque há muitas formas de vocês pousarem o vosso espelho. Para todas estas fotos eu utilizei a Câmara traseira do meu telemóvel E também fui eu que tirei as minhas próprias fotos Vamos para a primeira ideia Eu coloquei o meu espelho sobre um tronco De madeira, neste dia estava um bocadinho De vento, aproveitei o vento No meu cabelo para tirar algumas fotos E o resultado foi esse Mas eu agora vou-vos mostrar algumas poses que eu utilizei Que vocês também podem utilizar A primeira pose foi uma pose em que eu estava Agachada e estava com a mão sobre A minha perna e vocês também podem Colocar o braço e a mão escondida nas pernas, a segunda pose seria bastante parecida, mas neste caso iriam colocar a vossa cabeça sobre a vossa mão e fica uma foto mesmo muito gira. A terceira dica de pose é vocês colocarem-se dos joelhos em frente ao vosso espelho, esta pose não fica muito bem para mim porque eu tenho as pernas um bocadinho grossas, mas se vocês tiverem as pernas grossinhas como eu e não gostarem tanto de ver, vocês também se podem colocar ligeiramente de lado e esta pose foi uma das que eu mais gostei, desta sessão fotográfica, adoro que se consiga ver o céu mas também algumas flores e adoro imenso esta pose. Gostei tanto como estava o meu cenário desta sessão fotográfica que eu decidi tirar algumas fotos com a minha Polaroid, esta Polaroid é o One Step Plus e eu adorei este cenário por isso quis aproveitar e tirar algumas fotos Polaroid e o resultado foi incrível. Ok, segunda ideia, para esta ideia eu coloquei também sobre um tronco e Nesta foto eu queria que o cenário fosse todo verde, que eu conseguisse apanhar o máximo de plantas possível, por isso como vocês estão a ver aqui eu apanho um bocadinho do céu, mas de resto estou rodeada de vegetação e achei este efeito super super giro. esta pose nós vamos estar sentadas e vamos apoiar a nossa cabeça sobre a nossa mão, que eu acho que fica sempre super bem como eu já vos mostrei. A segunda ideia também é sentada e vamos esconder a mão sobre as pernas, mas vocês também podem colocar o vosso braço sob a perna, que eu acho que fica um efeito super, super engraçado, como vocês estão a ver aqui. A próxima ideia que eu tenho para vocês é aproximarem um bocadinho mais o vosso telemóvel do espelho, ou podem usar a função do zoom, e colocar a mão na cabeça, como eu estou a fazer agora, dá um ar super querido, super chique. Vocês podem colocar também a mão, muito gentilmente, no vosso queixo e dar uma foto super, super querida. Outra ideia que vocês podem fazer é apoiar o vosso peso no vosso braço e se vocês tiverem problemas a esconder as mãos, assim já as escondem perfeitamente. Outra ideia é vocês colocarem-se dos joelhos e vocês podem fazer de conta que estão a segurar o vosso cabelo, vocês podem colocar a vossa mão nas pernas, existem várias variações do que vocês podem fazer com estas poses e vocês estão a ver que isto é tudo muito fácil, parece difícil mas é muito fácil. A ideia que eu tenho para vocês, eu adorei esta pose porque parece que eu estou no elemento, por isso, faço parte desta floresta e achei mesmo muito giro. Vocês só precisam de colocar como se estivessem a agachar, mas a outra perna está ajoelhada no chão. Achei estas fotos super engraçadas e não é geralmente uma pose que eu costumo fazer, por isso achei diferente e achei super giro. A próxima ideia que eu tenho para vocês é vocês colocarem o vosso espelho completamente no chão. Vocês sabem que eu estou a tirar estas fotos completamente sozinhas e utilizei nesta situação o meu tripé, coloquei o meu telemóvel assim e eu adicionei também um temporizador porque assim é muito mais fácil para mim para ter tempo para esconder o comando ou para me posicionar um bocadinho melhor, por isso, nesta foto eu queria que se visse uma espécie de divisão, queria que se visse as árvores, mas também queria que se visse um bocadinho de céu e o resultado ficou tão tão bem a única coisa que eu precisei de fazer foi mais olhar à frente do espelho e fazer algumas poses poses muito simples, só olhar para o espelho e o resultado ficou perfeito esta foto vai parecer muito estranha vista deste ângulo, mas acreditem que ficou bastante bem. Vocês só precisam de usar outra vez o vosso espelho no chão e colocarem-se perto do espelho de pé e tirar algumas fotos. Como vocês estão a ver agora com a imagem do telemóvel, as fotos ficavam incríveis porque conseguia-se ver um bocadinho do céu, um bocadinho das árvores e o ângulo é super diferente, por isso é, é estranho mas bom, é um estranho bom e o vosso cabelo também vai querer entrar nesta foto e vai querer movimentar-se, por isso também há um movimento do cabelo e a foto ficou super super gira. Ok, a próxima ideia que eu fiz foi colocar o meu espelho sobre um tronco, usei um tronco como suporte e afastei um bocadinho mais do que o normal para tentar ver um bocadinho mais o meu outfit, porque nas outras eu estava demasiado perto do espelho, por isso afastei-me um bocadinho. Se vocês quiserem recriar estas fotos, não se esqueçam de utilizar um espelho leve, porque vocês vão ter que o posicionar em vários sítios, não se esqueçam também de movê-lo, ver o que é que funciona com vocês, experimentar, porque se vocês tirarem umas horas para tirar fotos com o vosso espelho, vocês de certeza que vão ficar a tirar fotos com o espelho, vocês vão ter imensas fotos para publicar no Instagram, por isso por isso não se esqueçam de, de se divertir com isto, movam o vosso espelho, divirtam-se, tirem muitas, muitas fotos, melhorem a vossa fotografia telemóvel, que também é muito importante. E agora queria-vos mostrar mais algumas poses, se vocês tiverem alguns problemas a utilizar as mãos nas vossas fotos. Por isso, a primeira pose que eu tenho para vocês é a pose que eu gosto de chamada de dor de cabeça, que vocês têm que colocar a vossa mão a puxar ligeiramente a vossa sobrancelha e a foto fica perfeita sempre e há muita gente a fazer isso, por isso testem. A segunda ideia que vocês podem fazer para esconder a mão é vocês colocarem o vosso peso todo sobre o braço e assim a vossa mão fica escondida lá atrás ou fica em terceiro plano e ninguém vê a vossa mão, por isso não se preocupem. A próxima ideia é vocês colocarem assim nesta pose que é das minhas preferidas, criando assim estes ângulos com as pernas e depois colocar o vosso braço por cima e deixar a mão completamente morta. Não pensei nela, deixem que ela simplesmente caia sobre a vossa perna. A próxima ideia é vocês colocarem o vosso cabelo atrás da orelha, fingirem que estão a pentear o vosso cabelo, usem sempre gestos bastante delicados para a vossa mão não ficar rígida e a próxima ideia que eu tenho para vocês é mexerem nos vossos acessórios, pode ser a vossa blusa, pode ser os vossos óculos, pode ser um, um colar, mas tudo o menos rígido possível, movimentos muito leves, não se esqueçam. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês tiverem ideias para mais, para o próximo, digam nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vemos no próximo vídeo. Tchau!